Seis coisas que você deve manter em segredo, segundo os sábios orientais. Os povos antigos eram dotados de uma sabedoria incomparável. Os povos orientais presentearam o mundo inteiro com sua grande sabedoria. Muitas dessas descobertas e ensinamentos são atemporais, aceitos e utilizados ainda hoje para nos ajudar a levar vidas mais felizes e conscientes. Entre seus ensinamentos mais importantes estão aqueles que nos mostram quais coisas que precisamos manter em segredo na vida. Eu vou compartilhar com você alguns desses ensinamentos do mundo oriental. Somos comunicativos por natureza, gostamos de compartilhar coisas boas e até mesmo nossas fraquezas e dificuldades da vida, com aqueles que estão ao nosso redor, com esperança de fortalecermos nossos vínculos com essas pessoas e criarmos conexões recíprocas. No entanto, existem algumas coisas que não devem ser divididas com ninguém. Número 1 Nunca revele o que você está planejando para o seu futuro. Por mais que nos sentimos ansiosos para compartilhar nossas intenções futuras com as pessoas importantes para nós, nem sempre elas ficarão felizes por nossas conquistas. A energia negativa pode vir de onde menos esperamos e tem o poder de nos desanimar e até mesmo Enfraquecer nossos sonhos, mantenha seus objetivos mais importantes apenas para você. Quando as coisas já estiverem dando certo ou já estiverem concretizadas, celebre com seus amados. Número 2, não partilhe as limitações do seu corpo, sabe quando sentimos dores, cansaço, Dificuldades para realizar alguma atividade? Se possível, não partilhe isso com ninguém. O corpo é algo muito pessoal, é o seu templo sagrado e você deve aprender a fortalecê-lo e conviver com ele sem lamentações. Número 3: não se vanglorie de seus atos de caridade. Se alguém sente a necessidade de mostrar ao mundo o quanto é bom e piedoso, torna-se motivo de desconfiança. Guarde seus atos de caridade para si mesmo. Ajude por amor, por cuidado, não para ser reconhecido. Mantenha seu ego sob controle. O ego pode estimular essa atitude, mas fuja ao máximo da arrogância. Além de te colocar numa situação bem complicada, você também pode deixar outras pessoas constrangidas e humilhadas. Número 4 Evite se gabar da sua coragem e do seu valor. As pessoas verdadeiramente boas e admiráveis não precisam expor essas qualidades aos quatro ventos que são reconhecidas naturalmente por aqueles ao seu redor. Tenha orgulho de quem você realmente é, mas guarde isso para si mesmo. O máximo que vai conseguir se autopromovendo são críticas e uma imagem nada positiva. Número 5 Não desperdice seu tempo falando mal dos outros. Às vezes nós nos pegamos pensando coisas negativas sobre alguém, julgando suas atitudes e escolhas de vida. Apesar disso ser naturalmente humano, pois não somos perfeitos, o que falamos sobre outra pessoa revela muito sobre nós mesmos do que sobre quem reclamamos. Nesse sentido, precisamos fazer o nosso melhor para transformar esses pensamentos negativos em positivos e não espalhar coisas ruins sobre nossos semelhantes. Além disso, o ambiente fica pesado e a mente cheia de pensamentos ruins. Lembre-se, nossos pensamentos criam a nossa realidade. Número 6 não diga todos os problemas que sofre em sua vida pessoal. Muitas pessoas saem contando para o mundo seus problemas pessoais, até nas redes sociais. Os problemas que vem enfrentando, publicam longos textos relatando seus infortúnios e decepções. Muitas vezes precisamos desabafar, liberar o que está preso em nossos corações. Mas também é essencial nos preservarmos, mantermos nossa dignidade e inspirarmos respeito em quem nos ouve. Compartilhe suas questões íntimas apenas com quem realmente pode lhe ajudar a encontrar uma saída positiva para os seus problemas. Não dê privilégio do conhecimento a quem não acrescenta, além do que, quando falamos demais, corremos o risco de revelar segredos ou de ficarmos muito vulneráveis diante de quem nos ouve. Bem, diante desses sábios conselhos, devemos ter a sabedoria suficiente e discernimento correto para saber em quem confiar e quando confiar nas pessoas que nos cercam, como para deixar ir aquilo que não nos faz bem. E não nos esquecemos de que a felicidade está nas pequenas coisas. Tenho certeza de que esses ensinamentos, baseados na sabedoria oriental, podem ser de grande ajuda e trazer inspiração para o seu dia a dia. Por isso, te convido a curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar destes sábios conselhos.